Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 11. Então, é Mateus 24, né? Então, o que eu quero falar aqui nesse início é que tem uma parte da do tempo aqui que para nós é fácil de entender, com base naquilo que a gente já conhece, né? Da história, do templo que foi destruído né? no ano 70. Né? O verso 2, Jesus fala, prediz né? a destruição do templo, né? Não ficará, não de tudo isso, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os discípulos vêm e perguntam para ele em particular. A pergunta que os discípulos fizeram foi tríplice, né? Quando que aconteceram essas coisas? Que se não haverá da sua vinda e da consumação do século? E eles perguntaram em particular por é, que não porque em particular em vez de diante das multidões e diante das multidões incrédulas que rejeitaram, não se curvaram, né, não é. aceitaram o Messias, era só por parábola para aqueles não, não cresce não cresce Quantas vezes a gente ouviu que a parábola era, ah porque fica mais fácil explicar coisa não, não, não é para encobrir é para ver né muito bem então isso foi em particular que é onde Jesus né abria mesmo né o, o ensino né, o conhecimento e aí é o seguinte ó, eles fizeram uma pergunta que uma, uma parte a gente sabe que o quando né seria o ano 70, né hum. que lá em é, Marcos e Lucas eles pegam mais essa parte registraram mais essa parte da resposta que é quando vir de Jerusalém sentado deserto, saber que a sua destruição está próxima. Vai então, ser o sinal né, do quando que ia acontecer. Então, veja bem, que eles fizeram uma pergunta agora que nós estamos aqui no ano de 2022. Uau! É 2022 anos depois de Cristo. É, a gente sabe que teve muita história entre a destruição do templo no ano 70, 0070, e a vinda do Senhor, que ainda não aconteceu. Agora, em fevereiro de 2022, ainda não aconteceu. Então tinha muita coisa para o senhor narrar, né? É, nós cremos pela palavra, de juntando texto com texto, né? Especialmente utilizando ali as profecias de Daniel como índice, né? Uhum. Que é ali que tem um, um calendário bem, bem explícito, né? Exposto. Que Deus tem 70 setes. Uhum. Né? Se você for fazer uma tradução outra literal, Deus tem setenta setes determinados para quem? Para uh, o povo de Daniel, que são os judeus, né? e para a Santa Cidade de Jerusalém. E desses setenta setes, sessenta já se cumpriram, e se cumpriram literalmente. Exatamente, né? os 69 e setes de Daniel até a, a obra da, da cruz, né? Porque ali, né, nos setenta também era para fazer expiação dos pecados e trazer justiça eterna, né? Muito bem. Nesse momento, então, falta um sete. Falta só um sete. E 69 se cumpriram de forma literal, porque que o 70 não vai ser também de forma literal, né? Ok. Então, a, a, o septagésimo, né, Sete de Daniel, é o um tempo que está determinado para lidar com o povo de Daniel, ou seja, Israel, e a Santa Cidade de Jerusalém. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus ele aborda parte desse período aqui, né, a partir do verso 15, né, aqui de Mateus 24. Né, Quando, pois, virdes o abordoável da desolação. De que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Veja, o próprio Senhor Jesus faz uma referência a Daniel, validando né, o livro e a profecia né, dele como sendo a palavra de Deus. Para que não seja torcido pelos homens como sendo, ah, é literatura apocalíptica, né? Não, é a palavra de Deus. Né? E, então, e Jesus fala assim, não é se vier a acontecer. Quando pois você vir né, isso que Daniel falou acontecendo, né? então, o Senhor Jesus leva a sério nós também nós devemos. Então nós aqui, daqui para frente até o final do capítulo, vai ser bem fácil a gente nos situar no tempo, porque a gente já sabe que o abominável da desolação vai é, ser manifestado na metade dos sete. Né? Ou seja, isso nos últimos é pra... três, grandes e meio, é, é pro... três anos e meio. Para os judeus? Isso aqui? Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque ele, já, ele faz uma referência a Daniel, e lá em Daniel 9 ele é explícito que, que é sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É, então fica fácil da gente posicionar, né, a partir do verso 15, porque a gente já sabe que a gente vai ser é, no período que muitos chamam de grande tribulação, né, e que o Senhor Jesus, na verdade, ele chama esse período né, da segunda metade da semana, da, do 7, né, de grande tribulação. Né. Segunda metade do, do último sete, setenta, isso? É, tem setenta setes, sessenta já se cumpriram, falta o setuagésimo sete, é difícil de falar, né, é. falta o último 7, né, é, o abominável da desolação vai acontecer no meio do sete, então vai ser mais fácil falar semana, né? Semana de anos. Então, na metade do sete é que é, é, manifesta a abominação desoladora. E aí, no verso 21, né, Jesus fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem é, haverá jamais. Então uma coisa que me chamou a atenção é que, de acordo com o Senhor, a grande tribulação mesmo é a última metade do último sete para Israel e para Jerusalém. Não dá para esquecer isso. Não é pra igreja. Tá, ah, então, a linha do tempo, é, aqui de Mateus 24, ela é muito fácil a partir do verso 15. Ah, a pergunta que os discípulos fazem é lá no verso 2. Ah, perdão. No 3, né? Quando -se, se aproximaram deles os discípulos, em particular, eles ele lhe pediram. diz quando sucederam essas coisas, e que senão haverá da tua vinda e da consumação do século. Talvez tenha tradução que traduz a consumação do século por fim do mundo. Não sei se a é meio da revista Corrigida faz isso, mas tem tradução que, que fala fim do mundo, né? É, tem outra versão aqui, a século XXI vai seguir mais a área do que, do que a outra, né? Mas tem uma revista Corrigida lá, deixa eu ver aqui se no celular eu pego. Vamos lá, Matheus, 24 é o 3. Pode ler, então, no século XXI. ele sentado no mundo das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo Dizem-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Certo, então essa aí, né, ao meio do século 21, também fala o fim do mundo. E acabei de abrir aqui no celular, no meio da revista Corrigida, também fala que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí, gente, essa tradução aqui, essas traduções fim do mundo, né? Como me, me atrapalharam a interpretação por, por tempo, né? Por okay. quê? Ah, porque para mim, se você for ler Apocalipse, é onde o único mundo, planeta Terra, acaba. No, no final do milênio. Uhum. Né? Você tem ali os mil anos. Né? Aí Satanás é solto, tem aquela, aquela rebelião final. Depois fala daí do grande trono branco. Né? E aí, né, diante do trono branco, somem, né? não acham lugar mais para céu e terra. Ali é o fim do mundo. Né? Acaba o planeta. Acaba o universo junto também. Né? Nossa. Só que daí, né? ah, na, na meio da vista atualizada, né, na ARA, Aqui está, da consumação do século, que é uma tradução mais literal e mais adequada para a interpretação. Então, eu, os discípulos não perguntaram quando o mundo vai acabar. né? É, é literalmente a consumação do século mesmo. né? Então, olha aqui, ó, no, deixa eu abrir o aplicativo para me ajudar aqui no, no grego. Tá, o aplicativo está querendo fazer propaganda, vamos lá, Mateus 24, 3, né? Uhum. Tá, então, no, no grego aqui tá sinteleias tu aionos, né? Então em inglês é of the consummation of the age, né? Então o aionos é uma era, é uma, né? Então é o fim de uma era, né? o fim de Então aqui consumação do século tá muito mais literal, né? do que o fim do mundo. Exato. Tá? Aí, se você acompanhar a explicação que o Senhor Jesus deu, ele não foi até o final do milênio aqui, né? Ele foi até a vinda dele, aqui em Mateus 24, né? Claro que a resposta dele continua, né? Mateus 25 adentro né? depois ele fala a palavra dos talentos, e aí ele fala do grande julgamento. Né? Diz aqui lá no, na, na última parte do capítulo 25, que é do 31 até o final. Né? E no verso 46, ele diz assim, que é o, é o último verso né, do, do capítulo 25, que é o final da resposta de Jesus a essa pergunta tríplice que os discípulos fizeram. E irão estes, os irmãos ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Na verdade, estes são aqueles que foram colocados do lado esquerdo, né, do rei, cabritos, cabritos né, exatamente, é, em oposição aos que foram colocados do lado é, direito, né. Uhum. Então assim, é, viram esses para o castigo eterno, para os justos para a vida eterna. Dá uma impressão aqui que é realmente é o final, final, final, final, final, final mesmo, né? Mas, mas não é. É o esse grande julgamento. Se você for cruzar os textos, né, você vai ver que é o, é o rei estabelecendo o seu reino aqui na Terra após a sua vinda e né? Ah, em Apocalipse você vê o Senhor Jesus vindo na segunda vinda dele como rei dos reis e senhor dos senhores. Uhum. Né? E, então, se ele vem escrito rei dos reis e senhor dos senhores, ele está vindo para reinar. Hello! Né? Hello. <risos> e, e logo em seguida, o capítulo 20 fala daí do milênio. né Então não existe volta no tempo, não existe mudança de cena. Ele, né? Apocalipse 19 e 20 eles são cronológicos. Mas daí é nessa terra, Aqui, aqui, aqui, né? com toda certeza. Porque, olha, no capítulo 19, o Senhor Jesus está vindo e mata a besta. No capítulo 20, ele ressuscita aqueles que foram mortos pela besta. Então, é continuação temporal, não tem dúvida nenhuma, uhum. tá? Não, não tem nem o que... A leitura natural você percebe que é uma continuidade ali. E os personagens não deixam você fazer uma outra interpretação. Tá? Então, é errôneo sim, por exemplo, a interpretação amelinista, que eles acham que algum ponto ali do Zanato pronto, voltou lá pro começo do, do século I e... e ah, é mesmo? É né? uma confusão? Só que os personagens ali da na narração esses, não permitem é, ter é, é, essa confusão. Quem conclusão. se fala depois? Quem são esses e brancos vestidos? Não. Não, não, não. O que eu tô falando dos personagens ali é assim: capítulo 19, o Senhor Jesus vem, ele vence a besta e o falso profeta. Uhum. Eles são lançados no lado de fogo. Certo. No capítulo 20, ele tá ressuscitando aqueles que foram mortos pela besta e pelo falso profeta. Aqueles que foram perseguidos uhum. e não receberam a marca deles na mão e na foram Exato. E dali você vê como que o capítulo 20 pode estar lá atrás? Né? Tem gente perseguido, pela... tem gente sendo ressuscitado. Que morreu por causa da besta, antes da besta chegar, dá um nó, né? Então, essa é a, a falta de lógica do homilienismo. O homilienismo precisa que você coloque o capítulo 20 antes do 19. É, dois mil anos antes do, do, do 19. Então, precisa só isso. Dá um nó desse tamanho, né? Nossa, mas na confusão. Total. Então, você vem o Senhor Jesus, ele chega, ele mata aqueles dois personagens, né? ele vence sobre o anticristo e o falso profeta. Né, que ali está referindo a besta e o falso profeta. E daí em seguida, o Satanás é preso e ele ressuscita aqueles que foram mortos pela perseguição ali né, da besta e do falso profeta. Então, é o tempo tem para frente. O capítulo 20 é sem dúvida nenhuma depois do 19. Olha que brilhante conclusão que a gente chega, né? que o 20 vem depois do 19. Mas <risos> o povo quer errar nesse nível, né? O povo quer errar nesse nível que a gente tem que explicar falar né? que, olha, depois do 19 e o 20. <risos> assim que vocês aprenderam para é é. Exatamente. É, e, e muitas vezes a gente tem que receber a Bíblia Como uma criança, né? Crendo é. é. ah, Aqui, ó, 17 tá tá no Apocalipse? Eu tô É o 4, né? 20, verso 4 Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Como por causa da palavra de Deus Tantos quanto não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte e na mão São todos elementos que o livro fala antes né? Que vão existir na grande tribulação viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Certo? Então, assim, esses que foram perseguidos, foram não, foram olhando, lendo 20, né, do nosso ponto, aqui em 26 de fevereiro de 2022, ainda tá pro futuro. Né? Por quê? Primeira igreja vai ser tirada daqui, porque o anticristo não pode aparecer enquanto a igreja estiver aqui. A igreja cheia do Espírito Santo é, é, o, é o, o que detém. É o que detém. Né? Então o anticristo não pode ser manifesto enquanto a gente está aqui. Graças a Deus, a gente tem que ficar olhando para Cristo, não para o anticristo, tem né? que saber quem que ele é. é. Né? Quando a gente sair descendo, quando for retirado, o que detém, aí sim será de fato revelado o Inico. Mas é para quem ficar aqui. Uhum. Né? Então, essa né? é, essa e aí esse Inico. Será depois do arrebatamento. Sem dúvida, é o que segundo a segunda traição de Sim, é, é o que a primeira e segunda traição fala. Então não tem como a igreja é, é, passar por isso. Né? ali a palavra de Deus não, não, não dá essa, essa possibilidade e aí você tem aqueles que serão perseguidos por essa fera, né? por essa besta né? é, vão ser é, mortos né? e, no, e no capítulo 20 Jesus está ressuscitando aqueles que foram mortos pela besta que Jesus derrotou no capítulo 19 então não, os personagens não deixam simplesmente não, não tem como o capítulo 20 ver antes do 19 né? aí tem um reino de mil anos né? e aí a rebelião é final e daí o, novo, daí, o, ju, o, ju, o juízo a prisão a de satanás, é, que é de satanás é, é, no começo do 20 né? satanás é preso né? aí tem o um milênio, aqui na terra, uhum. mil anos uhum. literal porque toda profecia é, é de interpretação literal por quê? porque a palavra de Deus diz aonde? Deuteronômio Deuteronômio não é um livro figurativo que dá pra se rasgar Nenhum livro da Bíblia dá pra você deuteronômio, diz que você discerne qual é a palavra do Senhor, ao invés da palavra de um falso profeta, se acontecer, se acontecer do jeito que foi profetizado. E o que, que é do jeito ou como foi profetizado, se não literal. Né? Uhum. É, Lembra? Capítulo 18. Tá? Vocês estão abrindo lá? Eu só fiz um parênteses, na verdade, né? Isso aí não terminou hoje. <risos> Ah, então deixa. É, só um parênteses, né? Mas é Deuteronômio 18. Foi, se você foi. ler lá, vai ter a pergunta é, como que eu faço a distinção entre uma profecia falsa e uma profecia de Deus. As de Deus cumprem como foi profetizado. Como se diz em latim, epsis liberis. Exato. Hum. E, e depois a Bíblia reitera, né? Você vê lá em Josué, mas, assim, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou caiu por terra. Hum. Nenhuma das palavras falhou. Então tem esse negócio de ficar é, aí... É colocando em dúvida né, o cumprimento da, da, da profecia do jeito que está escrito. Tá? Então aqui está escrito, reinaram com Cristo durante mil anos, então vão reinar com Cristo durante mil anos. Simples assim. Tá. Então o que acontece? Depois do milênio você tem aquela rebelião final de Satanás, aí você tem essa rebelião final, daí você vê o um juízo do, perante o grande trono branco. né? Então, 21 de Apocalipse, havia um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Tá? E não se achou lugar para eles. Né? Então realmente que você vê a... O sumiço, né, da Terra e Céu. de, de, de, de, de, de uma forma bem simples, né. Se depois da presença fugiram a Terra e o Céu, não se achou lugar para eles. Sumiu. Tá? Então, uma linguagem bem simples e é, salutar aqui, né, para o nosso entendimento. a Terra e o Céu uhum. vão fugir. Exato. E, e quando é, fala Céu, é expansão, né? Então, onde cabem, onde foram colocadas as estrelas? Aqui, em Apocalipse 20:11, eu vejo o fim do mundo. Uhum. Né, vi um grande trono branco E aquele que nele se assenta De cuja presença fugiram a terra e o céu E não se achou lugar para eles Esse é O fim deste universo Do universo Sim, é a terra e o céu são todas as estrelas Tudo da né, é, presença fugir a terra e o céu Não se achou lugar para eles É que o céu, né se você for ver bem lá na é aquela expansão Lá de Gênesis né, Capítulo 1 Que foi aquilo que Deus fez no quarto dia né Fez a expansão e colocou as estrelas lá dentro Inclusive o Sol e a Lua. Né? Tá ok? Então, é, a, aqui nesse verso 21, você tem o fim dessas coisas. Tá, então, em Mateus 24. Quando vem a pergunta no verso 3. Quando sucederam essas coisas e que sinal haverá da tua vinda aí... Da consumação do século. Né, da consumação do século, é diferente de você perguntar do fim do mundo. Né? O que tá literal... No original e na, na atualizada, né? É a consumação do século, mas tem tá tradução que é a fim do mundo. Tá? E aí eu vou fazer o que daí do verso 46 de Mateus 25? Né? Aqui, se você for ver, esse, esse que tá, aqui, tá dizendo o grande julgamento aqui, né? É o, o texto do verso 31 até o 46 de Mateus 25. Esse grande julgamento não, não é o mesmo julgamento do, do trono branco. Né? Ele é feito na terra ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade E todos os anjos com ele, ou seja Quando vier o Filho do Homem, é na, na vinda Ele vem de onde? Do céu Vem para onde? Bem fácil, né? Ele vem do céu para Pra terra, para cá né? Ou seja, esse julgamento Ele vai acontecer aqui na terra Verso 32 Peraí, eu não, não li o 31 até o fim Quando vier o Filho do Homem na sua majestade E todos os anjos com ele, então se assentará No trono da sua glória estão evidentemente postos aqui na Terra uhum. e todas as nações que é uma coisa que tem na Terra, né, uhum. serão reunidas em Sua presença na Terra e Ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à Sua direita mas os cabritos à esquerda né? e daí tem um julgamento, né? Ah, esse julgamento já foi profetizado no Antigo Testamento por Joel, uhum. né? Então é o julgamento que vai, vai acontecer, inclusive, dá o, o local onde isso vai acontecer. Vai ser no Vale de Josafá. Dá até o lugar desse julgamento. Então ele não é o julgamento lá do, do trono branco. Porque naquele é, não se achou mais lugar para o céu e a terra. E esse aqui é feito sobre a terra. Esse aqui é logo depois da vinda do, do Senhor. Quando vier o Filho do Homem da sua majestade, uhum. Esse aqui é logo depois da segunda vinda. Então não é Jesus veio e acabou. Como muitos fazem desse texto significa isso. Não é Jesus veio e acabou. Porque Jesus ele vem aqui para estabelecer o seu reino. Aí alguém dirá assim. Ah, mas o verso 46 termina assim. Irão estes para o castigo eterno. Né? São aqueles que foram postos à esquerda do rei. Porém os justos, que estão à direita, para a vida eterna. É o julgamento, né? Aí, aí alguém vai falar assim. Viu? Ó, Jesus veio. Acabou. Jesus veio e ó, uns foram para o castigo eterno outros para a vida eterna. Mas não é assim. No Apocalipse fala que depois da segunda vinda de Jesus vem sim o milênio. O que fazer dessa, dessa, dessas duas informações? É simples o milênio é o início da vida eterna. Ah, daí tudo se encaixa. Né? O milênio? Yeah. O diabo tá preso. Seu Jesus vem reinar. Vai dar uma prosperidade sem igual na Terra. Né? Porque Jesus não é incompetente para reinar, igual muitos falam que o reino tá acontecendo agora. Não. Você tem que não conhecer a Deus para fa fa fazer uma afirmação dessa de dizer, ao mesmo tempo, o diabo está solto, seja o inimigo, não está atrapalhando. Né? O Senhor está reinando e o resultado é esse. É guerra, é fome, é miséria, é opressão, é, é, são os ismos que, que, né, de engano. Né? Pelo contrário, o diabo está bem ativo, porque o negócio dele é enganar. É. Enganar e acusar. Então, ele está bem ativo nos nossos dias. Todos os ismos, as, as filosofias de erro. Né? E a gente pode listar monte. Né? Comunismo, nazismo. Né? Amelianismo. Socialismo. Calvinismo. Vai, vai, vai, né? Então tudo isso, é, nós estamos vivendo uma época de engano. E, na verdade, o sinal do engano, ele é um dos primeiros que o Senhor fala aqui no Mateus 24. Na verdade é o primeiro, porque o engano já começou desde aquela época. É o verso 4, veja, bem no começo do texto. E ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane. Aqui cabe uma pausa para reflexão. O engano, sendo o sinal mais frequentemente citado pelo Senhor em Mateus 24, e estando em plena operação nos dias dos atos dos apóstolos Nas muitas heresias introduzidas na história da igreja E nos tempos do fim Deixa mais que evidente que Satanás, o um enganador Segue solto desde o século I Até a segunda vinda de Cristo Falada em Apocalipse 19 Indicando que nem a era da igreja Nem a tribulação podem ser considerados reino de Deus Fazendo do milênio de Apocalipse 20 Uma época seguramente distinta e futura Então Uh, aqui do verso 4 até o 14 é todo aquele período da história entre ali a obra de Cristo e esse, entre aspas, fim que não é o fim, fim, lá de Apocalipse 20 e Trono Branco uhum. é o fim do que, então? É, a consumação do século coincide com a segunda a segunda vinda de Jesus, ela vem para consumar o século, para dar um fim em alguma coisa, uhum. não ao planeta a segunda vinda de Cristo ela dá um fim em alguma coisa, e é que talvez a melhor ilustração esteja em Daniel, lá no capítulo 2. Que o Nabucodonosor, que depois foi um homem a quem Deus remiu, né por aquela humilhação que ele né, passou, e até que ele entendeu que o céu é reina, foi muito. Que foi de Deus, né? Não, teve muitos mais das nações, né? É, aqui, ó, Daniel 2 tem aquele sonho, né? De Nabucodonosor. Tá, é, vou ler até o. Você está no 2? É, eu vou escolher onde começar. Então, ó, vamos ler então do 28. Né, é, tá, o 27. Respondeu Daniel na presença do rei disse, O mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas <risos> há um deus no céu, o qual revela mis os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Olha o peso dessas palavras. Uhum. O rei, o que você estava pensando e o que você sonhou, estando você no teu leito real, foi isso. Um homem foi permitido saber o que o, o, que o rei estava pensando e o que ele sonhou, pelo poder de Deus. Foi é. Estando tu, o rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Você, imagina o rei escutando isso aqui e caindo a ficha assim, oh, realmente é isso que eu estava pensando. Como que, esse, como que esse, esse, esse cara aqui na minha frente... Sabe o que eu estava pensando é. dentro do meu leito real? É. É, ou você tem temor de Deus, né? ou você se humilha diante de Deus né? com, com a grandeza do que está acontecendo aqui, é. ou eu não sei. Né? É porque lá no Daniel 2, 46, 47, o rei então se inclinou é. e reconheceu. Né? O rei reconheceu. reconheceu. Reconheceu que o Senhor, Deus dos deuses, rei dos reis, é revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Quer dizer. Ele acertou em cheio, né? Exatamente, exatamente. E, e os outros deuses eram só estátuas paradas e imóveis e mudas e surdas, e, né? Tá, mas vamos continuar aqui. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 30. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da, da tua mente. Então veja que a humildade também de Daniel expôs é, é muito isso aqui, né? Deus. Ou seja, eu estou dizendo isso aqui não porque eu sou melhor que os outros, mas Deus me concedeu é. para que o rei soubesse. Né? Então, lá. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Imagina, o, o, o, eu, fico, eu fico sempre pensando na, na reação do rei o que, por dentro. O que que ele, quando ele vê o sonho dele sendo contado. É. Já, já começou assim, o que ele estava pensando antes de dormir. Aí ele foi dormir e começou a sonhar isso aqui. Isso sendo contado para ele. Maravilhoso demais, né? Nossa. É. Um livro precioso esse de Daniel, né? palavra de Deus. É, mas... A nós cabe receber isso com palavra de Deus, uhum. como de fato é a palavra de Deus. Então tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinária extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. É era o quê? Então aí a gente vai ver que a estátua tinha cabeça, peito, braço, então, vamos lá, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, uhum. as pernas de ferro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ah. Ok, então o verso 32 aqui fala que a estátua tinha cabeça, peito, braços, ventre e quadris. É, e 33 fala pernas, pés. É a figura do que isso aqui? Não, de, um homem. De, um homem. de um homem. Uma figura de um homem. Hum. Vamos tentando ligar. Eu só chamei para cá, para esse texto, porque eu perguntei assim: a vinda de Cristo é o fim do quê? Tá? Aí vai é, a visão aqui, a interpretação fiel e certa. Vai se desenrolando, e na verdade todos aqueles pedaços, né? Aqueles segmentos da estátua eram reinos. Eram é um reinos. Uhum. Nações. Hum, interessante, né? Reinos mundiais, né? É... Grandes reinos, né? É. E todos eles juntos fazem a figura de um homem. Do uhum. anticristo? Não, da história. Uhum. História humana. nessas suas mazelas. Fazendo aquela figura, aquela estátua extraordinária, esplêndida e terrível de aparência. Mas cheia de, de injustiça nas suas práticas, né? Agora, então, é o seguinte, ó. vamos continuar aqui, 34. Quando estavas olhando, a uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, uma obra de Deus, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e que encheu toda a terra. Escrevi aqui, Jesus, a pedra. Senhor Jesus é a pedra. Então, por uma obra de Deus, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vem e, no pé da estátua uhum. e esmiuza. Toda. Essa pedra vindo é o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Ele vem como rei dos reis, senhores, senhores. Uhum. Ele vem, é a segunda vinda dele é o dia do Senhor, só o Senhor será exaltado naquele dia. Como diz o, o profeta Isaías. Né? Ali, segundo Isaías 2, uhum. Acabam-se a soberba do homem. Então, veja bem. A segunda vinda de Cristo pôs um fim da nessa estátua. É mesmo. Que simboliza os grandes reinos humanos. Você acha porque que... tem forma de homem. Então, o fim, né, quando você lê o fim em Mateus 24, né, ali naquela, naquela parte, você pensa fim dos governos humanos. Cessa o homem, os governos dos descendentes do primeiro Adão, porque vem o último Adão em poder e glória, e ele passa a governar. Começando mil anos nessa terra, e depois eternamente. Nossa nos Em novos céus, né? em nova terra. É isso que a gente extrai da Bíblia. Eu peguei algum outro livro aqui para chegar a alguma conclusão dessa? Não, não, não. É Ou só usar a Bíblia. Só a Bíblia. Só a Bíblia, né? É a Bíblia explicando a Bíblia. É, corrobora nesse, nessa interpretação, é Isaías capítulo 2. Esse capítulo é especial demais. Dois. Se nós lermos ali a partir do 12, vai falar do dia do Senhor, né? Uhum. É, mas vamos voltar para o 10, que mostra da humilhação do homem, né? Quando Deus se revelar. <risos> Precioso isso aqui. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta. E contra toda muralha firme. Todos esses é elementos em que os homens gostam de se fiar, de se, de se vangloriar. Contra todos os navios de Tarsis. E contra tudo o que é bela à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia. O padrão do reino de Deus é esse. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Não tem espaço para essas outras coisas. Aí eu pergunto, o reino está acontecendo agora? De jeito nenhum. Não. Agora né? estão Na, nessa, nessa, nessa era? É misericórdia. É exatamente o oposto. Né? Essas coisas que vão ser destruídas estão sendo exaltadas. E o Senhor está sendo escarnecido, mundo afora, né? Nossa. Mas aqui não. O 17 é só o Senhor será exaltado aquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Essa é a vinda né, do Senhor Jesus que ele com glória. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem é, é quando aperta, ele perda mesmo ele sabe que não vale nada né é, 21, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra agora olha como termina esse texto da, da claramente da segunda vinda de Cristo né afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz pois, em que, que é ele, que estimado? Isaías 2, último versículo isso então, eu vou ler de novo. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Esse mistério aqui, o homem cujo fôlego está no seu nariz, descendência é de Adão. É. Porque, como que Deus formou o homem no pó da terra, e soprou no é. nariz o fôlego de vida. Uhum. Então é o seguinte, aqui acaba o reino dos descendentes do primeiro Adão. Uhum. Pois em que é ele estimado? É o último Adão que é segundo de Deus. Então, o último Adão é aquela. Ele não é imagem de homem, ele é rocha. O último Adão do Senhor Jesus Cristo é rocha, lá de Daniel, que uhum. cortado assim aos assim, filhos de mãos, uma obra de Deus. Ele vem, pá, acaba né, com aquela estátua que são todos aqueles reinos. Uhum. Né? E aqui, nesse momento em que ele está vindo para se plantar a terra, que é a segunda vinda dele, tem, tem essa, essa, essa fala aqui: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Ou seja, aqui realmente marca o fim dos reinos dos homens. Então, quando falo em consumação do século, consumação das eras, é o fim mesmo dessa era em que o homem reinou, em que o homem filho do primeiro Adão, descendente do primeiro Adão, esteve no poder, para dar o início ao reino milenar e eterno, o reino eterno do Senhor Jesus Cristo, que é o último Adão, o último Adão. Né? É, que é feito é, segundo Deus. Então, que é a, a... Aqui, o 22, morreu o Adão, né? Aqui acabou o reino do homem, né? Do, dos descendentes de do Adão, que, que tem essa característica em comum, né, cujo fôlego está no, no nariz. Quem que é? Você estudou isso aqui? Ah, eu, eu, eu li e, e vai juntando texto com texto. É, Deus, é, é revelando. Deus te dando revelação. Deus te revelando. É, porque é, quando você, a gente lê a Bíblia, ele faz isso com todos, né? Uhum. Nossa, né? todos têm conhecimento, diz lá em 1 João. Uhum. <risos> ah, mas é, é, Jesus falou assim: que quem procura acha, quem bate, a porta abre. É fruto de procurar, procurar. Uhum. Tá, então, é, e olha só. Veja como tudo se encaixa. E daí ele está aqui na terra, acabam-se esses reinos, essa montanha enche toda a terra, é o milênio, é, é o reino milenar uhum. do Senhor Jesus Cristo. Que é o começo da vida eterna, porque aqui, ó, acabou aquele, a era dos homens no, no poder. Uhum. Homens, é, filhos de, de, de, do primeiro Adão, é. é o último Adão. Então é, é fantástico, né? Então, aqui em, em Mateus 24, essa é, interpretação ela harmoniza todos esses textos escatológicos aqui. E, se você acha uma, e não é uma leitura imposta em cima do texto. Então, se você encontra é, algo que não vá contra o texto, emerge do texto e harmoniza com as demais escrituras, né, você achou o real significado. Que maravilha. tá Então, a, essa consumação do século é realmente então a segunda vinda de, de, de Cristo né, e o fim do governo do, dos homens. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 4,11 11